O primeiro que é, e que não é não ser, é caminho de persuasão, pois segue a verdade. O absoluto não é ser, nem saber, nem identidade, nem indiferença dos dois, mas é mera e exclusivamente o absoluto. O homem que medita... É um animal depravado. Entendeu alguma coisa? Não? Por isso que eu estou aqui. Filosofia descomplicada. Uma maneira fácil de compreender a filosofia ocidental.